Salvo da Dagnerde! A gente veio conferir o terceiro dia da Brasil Game Show 2019! Então fica ligado aí! Galera, a gente acabou de jogar ali o game 171, game brasileiro. A galera tá chamando de GTA brasileiro. Eu vou dizer que eu gostei bastante do jogo, viu? É bem interessante, porque é. toda a caracterização realmente do Brasil, né? É, eles tentaram dar uma ambientação com uma pegada bem... O desenvolvedor falou pra gente que eles, pra construir essa pré alfa que tá disponível aqui na BGS, eles basearam a cidade ali na cidade de Sumaré. E a ambientação dos carros brasileiros ali, a, o visual da comunidade ali. O Eu achei tudo muito... metralhadora. É. <risos> Aliás, o Lolo tocou terror roubar. É. Aliás, se a galera quiser, a gente faz um vídeo especial ali comentando um pouco mais do gameplay do jogo. Mas o que a gente já viu de jogabilidade até agora, a gente gostou bastante, né? É, então a gente jogou pré-alfa, né? É. Ó, a gente tá tentando decidir aqui um headset Que a gente quer trocar os headsets que a gente usa nas lives Aí esse aqui é uma opção, a tá testando aqui Eu sei que ela gostou desse aqui, é bem confortável também, né? Vamos ver, até o final da BGS, acho que a gente sai com headsets novos, né? E essa aqui é uma das opções também, que eu sei que a Gabi gostou desse aqui também, porque ele é branco, né? <risos> Tomara que eu goste. Tá Ó, squeeze então pra vocês continuarem na hidratação. Quem segundos, quer squeeze ao o Z. Barulho, barulho, barulho, barulho, barulho, barulho. barulho. Então, Vamos continuar a aqui. Quem, Quem quer? Quem está desidratado? Mas aguentem mais uns dias que a gente já tá voltando! É, já vamos voltar ao calendário de lives normal, aí, segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia. Então, assim que a gente voltar da BGS, já vamos voltar com as lives. E aqui, ó, standzinho de Fortnite aí. Quem sabe mais pra frente a gente não faz uma livezinha de Fortnite, não sei. Ah, e eu tenho outro recado importante, se inscrevam no canal! Isso aí, galera. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí, clica, clica no sininho. sininho. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal, galera. Muito obrigado. Thank mm -hmm. <risos> ah, a Gabi é Mário Dudu e é o Luigi. Só tem uma coisa <risos> pra quem não tem chora. Ó, Lulaudito aí chupé a pontuação. Meu Deus! <risos> Aqui, ó. <risos> Olha aí. Só quero ver como é que vai ser agora, que agora o negócio é comigo aqui. <risos> Tem uma pipoca aqui, ó, que parece interessante talvez. Da pipoca? Ou esse aqui que bate, ó, acho que bate no ritmo também. Esse aqui? É. Aí usando o glitch até eu, hein? Não, vamos... pegar a pipoca, não a pedra, né? É. Uh, é tá pipoca! Caraca, quero só ver agora, hein? Vocês estão ligados que tem que pegar a pipoca, né? aí Meu Deus, 11 a 2 pro Dudu. Sério? Não creio Olha ah, aí, ó. Olha que chegou Olha aí, a Valéria e Vamos Otávio. Ó, é hora de dar uma surra na Valéria também agora e no Otávio Dar uma surra na Valéria também agora e o Otávio 11 a 2 pro Dudu Tá todo mundo aqui junto uh, uh, Valéria, uh, Dudu, Lolo e Otávio Se Inscreve no canal, Valéria me libera vlog Tá começando o canal, hein? Aqui se joga! Oh, se inscreve aí no canal Bulldog Dog Nerd, hein? Clica no sininho que tá aparecendo tá aqui embaixo. Isso aí! Se <risos> inscreve aí Bulldog Dog Nerd no canal do Claro. Aí tudo se joga e Valério Oliveira Dog. Só pra explicar pra galera, então, vai ser uma semifinal a Gabi e a Valéria. A outra vai ser o Dudu e o Otávio. Quem ganhar de cada um vai pra grande final, hein? Já fizeram o aquecimento aí dos pulsos? Uau! Quero só ver. Vamos trabalhar expulso aí. Olha ali a viagem. Bora que. E aí? E aí? Quem vai? Quem ganhou? A A Valéria garantiu um lugar na grande final. Ó, já vimos que tem preferência de controles aqui, ó. É, o neg... ah, aqui, é que é cheat, cheat, tá usando Vamos cheat. ficar de olho nesse controle laranja aí. Caraca, tá, tá disputado isso aí Quem era o Mario? Caraca, olha isso aí Já temos nossa grande aqui, ó, final aqui, Foi a cheat é Caraca, final vai ser Valéria e Otávio começou, hein? Vamos Caraca! <risos> Nossa, olha isso! Tem que tá estar fritando demais de um lado, hein? E aí, aí, aí! Ó. Falta um lado! Falta um lado! E agora? <risos> Caraca, conseguiu tá o prato pronto do Otávio ali já Nossa, Uou! hein O Otávio mandou bem demais, hein Boa, galera, todo mundo mandou bem aí Vocês representaram aí no canal, hein é. E olha quem tá aqui no stand da Nintendo, lá no fundo Mario atira... e Olha, eles estão lá, tirando foto Mario Aí o stand aqui da Nintendo tem muita coisa boa, né? Tem muitos jogos que já foram lançados E tem o Luigi's 3, né? Que aí é a loucura total A gente já tá no nervosismo aqui do final do mês pra comprar logo e jogar aí, A galera toda jogando Fortnite aqui E daqui a pouquinho também já vamos dar uma passada nas lojinhas Tem muita coisa nerd legal, tem meia, camiseta, caneca, fones legais é... Tem um equipamento da hora também Vamos dar uma olhada nas opções aí, galera Ó, oh, espero que vocês tenham curtido também esse terceiro dia nosso aqui na BGS 2019. E até a próxima!